O vídeo de hoje é mais um unboxing de cartazes originais de cinema e de vídeo locadora que eu comprei lá com Paulo Júnior da Alternativa Produções e Decorações. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faz a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo desse estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros cartazes maníacos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro.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 então vamos começar a ver os posters aqui eles estão dobrados porque uh, originalmente o Paulo já recebeu eles dobrados então até facilita na hora de mostrar primeiro começa com esse aqui filme brasileiro orquestra de meninos que inclusive eu tenho ele em DVD e agora eu tenho o cartaz também de cinema vocês podem ver que é realmente frente e verso muito legal meu, meu acervo de, de, de coisas de cinema brasileiro está aumentando bastante. O próximo cartaz é dessa comédia aqui emblemática lá dos anos 2000. 10 coisas que eu odeio em você. Que legal essa versão. Cartaz de cinema também aqui. Frente e verso. Uh, coloque aqui embaixo nos comentários se vocês conhecem outras versões provavelmente deva ter de outros personagens também e daqueles uh, de todos eles juntos mas que legal ter esse daqui na coleção eu não conhecia nunca tinha visto essa versão aqui eu só tinha visto com os personagens todos na época do lançamento desse filme no cinema então faz aí alguns anos né pessoal acho que esse filme aqui não dá data aqui mas deve ser lá dos anos 2000 mas alguma coisa parecida Vamos para o próximo cartaz. Esse aqui, pessoal, é... Eu estava procurando há um bom tempo, que eu já tinha na coleção, acabei vendendo e agora está aqui de volta. Esse aqui é de locadora do filme A Época da Inocência. Olha só, pessoal, que legal. Michelle Pfeiffer, Daniel day lewis e aqui é a Wynonna Ryder, bem novinha, ainda criança aqui. Eu me lembro de ter visto esse filme em cartaz no cinema. E tinha um display de papelão enorme, gigante, que tinha mais ou menos uma arte parecida com essa daqui. E é lógico que eu perguntei se eles dão, eles não dão, não trocam. E não vendem, muito menos emprestam. O próximo aqui eu também tem na minha coleção, esse cartaz de locador. Vocês podem ver que o fundo é branco. Dado um filme que, né, na época, assim foi aquele bom, nossa, em termos de efeitos especiais... Uh, principalmente os efeitos digitais aqui de Final Fantasy olha só que legal pessoal eu tenho a versão em DVD que inclusive tem uma luva em alto relevo e esse foi o cartaz que eles fizeram uh, para divulgação do, do filme em DVD provavelmente em VHS também que foram lançados uh, acredito que simultaneamente muito legal esse cartaz aqui do Final Fantasy né? na época que o 3D não é que nem agora, né? Ou seja, CGI uh, não é tão evoluído como é agora, mas foi o primeiro passo. Uh, o, prim o próximo filme aqui eu também tenho ele em uh, DVD, uh, o 1 e o 2. E esse aqui do primeiro, olha só pessoal, que legal o cartaz uh, de vídeo, né? De locadora de fenômeno com John Travolta. Olha só que nostálgico isso. Vê, inclusive, aqui na parte de baixo o logo da Abril Vídeo. Quem se lembra da Abril Vídeo e das suas fitinhas verdes? Eu não me lembro se esse filme foi lançado em VHS verde. Mas esse aqui, com certeza, é o cartaz de vídeo do lançamento do VHS. que Naquela época não tinha ainda uh, o DVD sendo lançado vamos para o próximo esse aqui já é de cinema e eu já tenho em Blu-ray uh, esse aqui do limite vertical Olha só que legal esse daqui de cinema também impresso frente e verso do limite vertical com Chris O'Donnell Bill Paxton e Scott Glenn e Robin Tunney. não me lembro quem é <risos> mas enfim tá aqui olha só a parte de trás para vocês verem que realmente é o cartaz de limite vertical de cinema muito legal uh, essa versão aqui do cartaz do filme vamos para o próximo o próximo também eu tenho na minha coleção só de ver dobrado pessoa é meio louca às vezes só de ver esse pedacinho quem consegue identificar o filme uh, esse filme eu tenho em DVD foi lançado pela Fox e esse cartaz aqui é é de cinema Olha só a mulher do meu irmão Olha só que bacana esse daqui com a Bárbara Mori olha só tá bem legal ele parece meio brilhante inclusive a mulher do meu irmão eu tenho esse filme em DVD e agora está aqui na coleção também o cartaz de cinema que é igualzinha é igualzinha a capa do filme uh, em DVD igualzinha a mesma arte as mesmas exposições com fotos e tudo iguais, vamos para o, o próximo o próximo também é muito legal tem a versão, acho que não sei se é Snapcase ou seja, da Warner, né? meu estúdiozinho maravilhoso do coração Malditas Aranhas, tem um pedacinho aqui faltando quem tiver me manda <risos> da parte de cima de Malditas Aranhas, olha só que legal eu adoro essas artes assim meio que loucas, assim, monte de aranha, mais ou menos o clima do filme, né, com o nosso Dui aqui lá, o nosso amigo, <risos> muito, David Arquete, muito legal, pessoal, muito legal. Já tem esse filme, ele foi lançado em VHS e DVD, eu tenho, inclusive, não sei se eu tenho VHS lá, eu tenho com certeza o DVD. Vou, esse filme aqui, pessoal, foi muito legal, que eu assisti com meu pai uh, no cinema ainda, quando ele tava meu pai vivo e tá aqui é tem esse rio Lucky Luke olha só que legal isso aqui vale muito para mim que eu quero guardar como de recordação mais um filme que eu vi no cinema na época com meu pai que ele me levou para assistir e era exatamente esse cartaz que tinha lá na porta na época cinemas de rua então ele não é frente verso que na época né não existia esses essas molduras com luzes atrás, era só assim que eles, que eles colocavam. Muito legal. Quem tiver lobby cards desse filme aqui, me procura que eu tenha interesse. Uh, o próximo eu já tenho toda a coleção, inclusive dos cartazes, só me faltava desse primeiro. Ou do segundo? É, faltava esse com certeza de pequenos espiões, pessoal. Não sei se isso aqui é de cinema ou de vídeo. Ele não tem frente-verso, mas ele é todo envernizado além de ser um papel tradicional de offset ele é todo invernizado na frente eu não sei se esse tem a proteção UV que normalmente os cartazes invernizados eles não desbotavam no sol por ter essa aplicação UV o cartaz de da noiva de Chuck de lançamento de vídeo ele tinha proteção UV mas enfim coloque aqui embaixo nos comentários quem sabe se essa informação procede ou não o próximo também é um clássico, enfim, oitentista, né, quase anos 90 ou anos 90 mesmo, entre 90 e 91. É O Príncipe das Marés, pessoal. Olha só que legal esse cartaz, também de locadora. Faltam os créditos embaixo, né? Os de locadora, às vezes eles tiravam. E aqui, aqui em cima, para matar a saudade, a Catel, que distribuía os filmes da Colômbia, né? Aqui em cima o logo da Elica, até o vídeo, muito nostálgico isso aqui. Isso aqui me lembra ainda no lançamento do VHS. Nas locadoras que eu alugava, inclusive, tinha um cartaz igualzinho uh, pendurado assim na parte de cima. E naquela época eu confesso que não era muito raro pegar um filme de drama, mas eu fui gostar com o tempo. O próximo vamos ver qual é que está aqui dobrado. Ah, esse aqui eu tenho ele em DVD. Ai, eu adoro quando tem DVD e vem um cartaz junto. <risos> parece que é aquela coisa de cinema, né? Não, não parece. Não, parece sim. Eu boto no telão, fica um cinema. Plano de voo com a Judy Foster. Bem simples esse cartaz, mas eu gosto tanto pelas, pelas cores preta e azul. Eu gosto tanto de cartaz preto e azul. E tá aqui a Judy Foster, apavorada aqui com o que vai acontecer dentro do avião. Breve nos cinemas, mas é o cartaz realmente de cinema de plano de voo. É igualzinha a capa, pessoal, ó. A capa do DVD e a capa do VHS vem exatamente essa arte aqui com a Judy, Fox, Judy Foster aqui apavorada. Outro clássico dos anos 90. Estou falando só clássico, né? Mas outro filme dos anos 90, muito legal. Recomendo, inclusive. Fui conhecendo no VHS. tava no cinema em cartazes do mesmo cinema onde estava o Luke. Tinha isso muito tempo depois. Questão de honra, pessoal, com Jack Nicholson, que é o meu ator hollywoodiano preferido. Tá aqui do lado Tom Cruise também. Aqui, ó, questão de honra. Cartaz de locadora. Chegaria em novembro em alguma videolocadora lá dos anos 90. Acho que 93, mais ou menos. 92, 93. Que foi lançado isso em VHS na época, né? Porque LKTL era a época do VHS muito legal são cartazes bem de filmes conhecidos né esse aqui foram escolhidos a dedos por ser filmes mais antigos isso que eu quero na minha coleção o próximo filme aqui também é de cinema para minha coleção de filmes brasileiros eu tenho também um e o dois se eu fosse você essa é a versão do cinema mais clean com os personagens reduzidos né antes não contávamos não o, acho que o VHS, o DVD com os rostos deles, enfim, aqui seria o do, do cinema, Verão de Dois, talvez um teaser, né? Ou seja, aquelas versões que eles colocavam no cinema antes do filme propriamente estrear. Então tá aqui Se Eu Fosse Você dois com Tony Ramos e... Uh... A Glória Pires, também de cinema nacional. Esse aqui já é de VHS, de DVD, enfim. DVD e VHS, como diz aqui embaixo. Do nacional também, <risos> do caceta, A Taça do Mundo é Nossa. Não está aqui em julgamento o filme, né, pessoal? Eu tenho esse filme em DVD, inclusive, mas eu gosto por causa da ilustração. Eu curto muito cartazes que têm essas ilustrações com os personagens e tal. E esse do caceta... Pra matar a saudade do grupo aqui de comédia eles estão aqui uh, ilustrados no cartaz na época disponível em DVD e VHS ou seja, aquela disputa o próximo cartaz que nós temos aqui o penúltimo já deste pequeno lote de algumas raridades que o Paulo me vendeu aqui tormenta eu não sei dizer se é de cinema ou se é de vídeo não diz nada aqui enfim, uh, provavelmente deve ser de cinema, né? Quem souber, coloque aqui embaixo nos comentários, que não tem o Kurt Russell aqui. Ele não aparece tão grande. Jeff Bridges, Kurt Russell. O Jeff Bridges, que me parece que na capa do VHS e do DVD ele está grande. Eu acho que é mais ou menos isso, inclusive. É um filme bem raro de se encontrar em DVD, esse tormenta aqui. Pelo menos a versão da Paris Filmes. E para fechar com chave de ouro, um cartaz super colorido, super bacana, também lançamento de vídeo na época. E uh, eu tenho ele em DVD, é muito legal esse cartaz aqui. É do Team America, pessoal. Olha só, detonando o mundo. Olha só que legal. Pena que eu não tem como emoldurar, porque eu não gosto de emoldurar. <risos> Se eu tivesse aquelas molduras com vidro, eu com certeza colocava, porque o colorido desse cartaz aqui ao vivo é muito legal inclusive são os personagens né aquelas marionetes né é muito legal esse filme aqui eu já assisti tenho aqui na coleção e esse aqui é do lançamento do VHS e do DVD aqui para vocês muito obrigado Paulo gostei muito dessa compra obrigado por ter oferecido para mim os cartazes em breve nós comparemos mais e é isso pessoal a nossa pequena uh, compra de cartazes de cinema e de locadora coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa compra e caso você não seja inscrito ainda aqui no canal clique aqui no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição